Rosana Adenaldi, eu me formei em arquitetura e urbanismo e depois de formada eu trabalhei em organizações não governamentais, né, que é, viabilizavam assessoria técnicas a movimentos de moradia, cooperativas e trabalhei também em prefeituras, na prefeitura de Diadema e na prefeitura de Santo André, tanto na área de planejamento urbano, como na área de habitação e urbanização de favela. No caso de Santo André, eu assumi, fui secretária de Desenvolvimento Urbano é, e Habitação no governo João João Avamileno é, e trabalhei como diretora de Habitação também é, na gestão de Celso Daniel. Eu trabalho muito com os temas de planejamento urbano e de habitação. É, e trabalhei com esses temas na minha vida profissional e aqui na universidade também estou trabalhando com eles, tanto... É, tanto no campo do ensino, como no campo da pesquisa. Então, no campo da pesquisa, é, na área de planejamento urbano, a gente discute muitos instrumentos urbanísticos. Instrumentos urbanísticos voltados para fazer cumprir a função social da propriedade. Então, por exemplo, a gente tem trabalhado com as zonas especiais de interesse social, com parcelamento e edificação é, compulsória, de forma a verificar a eficácia desses instrumentos quando aplicados. A gente também discute os conflitos do uso e apropriação é, do espaço. Na área de habitação, é, eu tenho trabalhado bastante com favela. Então, na prefeitura de Diadema, eu trabalhei com urbanização de favela. Em Santo André, a gente também trabalhou com urbanização de favela. E aqui na universidade, a gente tem também pesquisado e trabalhado esse tema, de duas formas. Uma é contribuindo por meio de desenvolvimento de estudos e metodologias para identificar e classificar e caracterizar os assentamentos precários. Assentamentos precários são loteamentos é, onde a população de baixa renda habita, ou são favelas, ou são cutiços. Muitos municípios nem sequer têm esse tipo de assentamento mapeado nas plantas da cidade. Então, a gente trabalha identificando, classificando, é, caracterizando, para poder indicar a melhor intervenção, a intervenção mais adequada. Na área de favelas, a gente também trabalha a intervenção. Então, tanto no município de Diadema como Santo André, eu trabalhei com projetos de urbanização de favela, que eram voltados para melhorar as condições de vida daquela população, levar infraestrutura, equipamento, habitação. E para desenvolvê-los, você tem que ter uma leitura do assentamento e também uma leitura da cidade. É, aqui na universidade, a gente tem desenvolvido projetos de avaliação desses, é, desses projetos de urbanização de favela. É, e também de recuperação da memória, de como os governos que decidiram intervir para melhorar as condições é, de habitabilidade nas favelas, como eles interviram? Como é que se deu essa ação é, historicamente? E nesse momento nós estamos, é, eu e o professor Adalto Cardoso, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, estamos coordenando uma pesquisa nacional para avaliação do PAC. O PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, é, que foi lançado no governo Lula e teve continuidade no governo Dilma, ele é voltado à urbanização dos assentamentos precários. É, e é, o que a gente está fazendo é verificando como nas diversas capitais brasileiras se desenvolveu esse projeto. Sobre o planejamento territorial. O profissional planejador territorial é um profissional muito especial. É um profissional que vê o problema no território. E ele vê esse problema por meio de diferentes dimensões e de forma articulada, pela dimensão socioambiental, pela dimensão social, pela dimensão urbana. Então ele é um profissional é, muito especial e importante para entender os problemas. É, por exemplo, se você tem uma favela em área de manancial, a favela é um problema habitacional, um problema social. É, a área de manancial é uma área produtora de água e a função social deveria ser a produção é, de água. Então, aí você já tem duas dimensões. Se você vai tratar da intervenção, é, é necessário conectar com o direito à cidade, com questões de acesso a equipamentos públicos, a, a mobilidade. Então, o nosso profissional consegue enxergar esse problema entendendo as diversas dimensões e entendendo o fenômeno, inclusive. Por que, que nós temos uma favela em área de manancial? Que está relacionado com as características do mercado, que é excludente, do Estado, do modelo de desenvolvimento. Então, este planejador territorial consegue entender tudo isso, porque ele dialoga um pouco com a economia, com a geografia, com a sociologia, com o planejamento urbano. Nosso planejador, quando olha para a favela em área de manancial, ele está levando conteúdos de todas essas áreas disciplinares, de forma a tratar intersetorialmente e de forma interdisciplinar esse problema.